Fala, Trezepeiro! Episódio 4 aqui do Trezepada, todo mundo junto, André, Elcio aí. Parou! Hoje vamos falar. Parou, parou, parou. Episódio 4, Adriano? É, episódio 4. Episódio 5, Adriano. 5? É. Ah, é o 5. É verdade. Gravamos 2, gravamos com o Kleber, gravamos com o Fernando, esse é o é quinto, certo, cabeça. Tá é certo, é certo, é certo. É certo. Volto, mas de novo. Fala, Trezepeira! Aqui, episódio 5 hoje, com o Elcio aí, o André, eu aqui que vos falo, o Adriano. Hoje vamos falar de um tema aí bem cabreiro, hein? Terraplanismo. Segura aí! Paz e amor, tá? A gente só vai discutir o nosso ponto de vista. <risos> Andai, André!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 É, se for o mesmo Castilho, é, foi ele conseguiu uma namorada lá? Na... O oh, cara escreveu é, um saiu da casa da mãe, escreveu um livro, oh? pensou no Netflix, tá namorando? Porra, oh, cara! cara. A, nem se a é terra, melhor que a gente. Nem, nem se ele sair da Terra voando e descobrir que é redonda, esse cara fala que até é redonda mas não, Não, e aí tem uma para eu falar assim: não, porque todo mundo acha que quem é terraplanista já é uma pessoa de meia-idade que mora com a mãe.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 por alguém há dois, mais de dois mil anos atrás, só para... Não, agora todo mundo acredita que é redonda, mas é plana. Ninguém pode saber que é plana. Cara, que loucura, é. sabe? Não, e assim, é, você está falando da Grécia Antiga, então, um, o ano é exato é 276 antes, antes de Cristo. De Cristo é, já estavam fazendo conta. Que, né? é o, que, que era foi Eratóstenes. Eratóstenes. Eratóstenes. Eratóstenes. Eratóstenes. Eratóstenes assim, é. E ele, cara, pra, pra época dele, ele fez um cálculo muito é, próximo Ele, da ele percebeu ele né que, calculou, que, a, que o sol, meio-dia é, num lugar, a sombra era uma, meio-dia no outro lugar, exatamente. a sombra era outra. Aí ele botou é, as é, estacas colocou, lá. Dois postes, duas estacas, e calculou, e ele chegou num raio da Terra de 46 mil quilômetros. teve uma é... que eu muito boa teve um Quando cara na verdade cara... é 40 mil muito próximo cara, cara ele, é ele, é, ele errou é por não teve uma um Opa, aquela época né aquele cara que foi no, no Gentile ele deu uma reportagem eles falaram que ele sabe qual que é a distância da terra pro o sol e eu não lembro não, só, é só que é em torno de 5, 5 mil, mil, 5 quilômetros. mil aí quilômetros aí ele perguntou não, mas como que você fez não é. eu fiz Pitágoras aí quase que eu, se eu tivesse na hora perguntar assim tá bom. Porque ele mediu isso aqui do Pitágoras, né? A altura. Ou Steve bem. Hawking se remexeu no túmulo. Não, tudo bem. Ele, ele até tem isso aqui, ó, que é a base. Como que ele tem a hipotenusa? <risos> a hipotenusa tem que chegar. Se ele não sabe qual é a medida, a, a, a altura... Como é que ele sabe a hipotenusa para saber a altura que é 5.000? Mano, nem matemática é. básica os caras sabem. Tipo, o cara viu uma sombra e achou que a sombra projetada dava hipotenusa... E aí, com isso, ele conseguiu medir tá 5 mil quilômetros a... o Sol. Mano, é umas coisas muito doida, tá ligado? Não, sem contar, não sei se, quem, se você, você deve ter escutado isso, e quem tá escutando aqui se sabe, mas é só a Terra que, que é plana, tá? Só a terra que é plana. Os isso. outros planetas, tudo Mais é redondo, claro, tá? É. Só a gente que é especial aqui é plano. Não, e a analogia é que a mesa de bilhar. né? Que a mesa de bilhar é, é a Terra e os planetas são as bolinhas lá do, da mesa de bilhar e. A mesa de bilhar não fica perguntando, se perguntando por que, que eu sou reta e os outros são redondos. A analogia... Vocês viram como é que eles explicam a gravidade? Essa é fantástica. Tem várias, isso aqui é Porque legal. É... Eles têm várias teorias. Isso aqui é engraçado. Tem né? várias, né? Mas uma delas é que a gente está se movimentando A gente Está se espaço, movimentando a... a uma, é como se fosse um elevador, assim. Há a, a uma, a uma aceleração constante, que é exatamente as mesmas da que a, aceleração. Da gravidade. 9,8 metros por segundo ao quadrado. É, e a gente está aí nessa aceleração constante, como se fosse um elevador, cara. Ou seja, todo o sistema solar está indo junto, né? Porque os planetas continuam no mesmo lugar, o Sol continua no mesmo lugar, então está tudo se te, movimentando te, junto. Teve uma coisa é muito, muito engraçada dessas aí, é que tem terra planista ao redor de todo mundo, né? aí teve Sim. uma galera, que, terra planista, que começou a falar, que tem um, um trajeto que eles falam, que é de Sidney até um lugar. Quando você olha na terra plana, deveria ser mais demorado do que é, no, na redonda. E aí começaram a falar que o pessoal da Aust Austrália não existe, que a Austrália, Nossa. todo mundo é ator. Aí, tipo, tem terra planista Nossa. na Austrália. As terra da Austrália começaram, mano, vai se ferrar, vocês são loucos. Tá falando que eu sou ator? É, Tipo, aí começaram a falar que eles eram atores que a Austrália tinha um negócio lá que era mentira, que era uma teoria da conspiração, que era atores contratados. Aí os terraplanistas da Austrália começaram. Mano, vocês são loucos. Eu sou terraplanista, hum. eu sou da Austrália e, mano, não tem isso. Vocês são loucos. Assim, os próprios cara caras, começa mano. começa a tretar entre eles. Começa a tretar entre eles porque cada um virou crença. Ah, é tipo, você é ator. Sei lá, evangélico, católico, morno. Eu, eu, eles... ah, eu existo, porra, eu existo. Ó, evangélico, católico e mormon. Todos acreditam que tem Deus, todos acreditam, que, Jesus. Só que cada um quer falar a sua forma. Ah, o cristão é. É de uma forma, evangé... Perdão, o católico foi uma forma, o evangélico é outra forma, o mormon, por exemplo, é outra forma, que é o... o Smith, lá, Joseph Smith, que desceu pra ele, você vai fundar a igreja verdadeira, tipo, é a mesma coisa. E cada terra isso tá fazendo, acho que, o seu. Então, assim, só, só de mostrar que cada um tem uma teoria e fala uma coisa diferente, com essa da gravidade... Tem um que falou que a gente tá se movimentando, tem outro que falou porque é assim, porque na verdade foi Deus que fez a terra e aí ele fez assim. Então assim, nem, nem as ah, coisas... Ah, ele não acredita vindo, eles... que a terra é redonda, mas ela acredita em Deus, tá bom? Já é um começo, já, daqui a pouco. Ah, não, é, é, na verdade eles acreditam muito em Deus, porque eles falam não, que Deus fez a terra plena... Não, nem todos. Porque na Terra não é plana numa redoma e o Sol aqui é. Na lua, não, mas a coisa, galera. Que eu Deus tô, tô, tô. fez assim? Então quer dizer, mas... não, não pode ter um terraplanista teu? Se você é terraplanista teu, põe no comentário aí. Porque se você é terraplanista teu, de onde vem a redoma? Os, é, aliens? os aliens? Os aliens botaram aqui a redoma? Não, e aí eu vi uma vez o terraplanista falando, eu não sei se foi nesse documentário da Netflix que eu estava assistindo ou se foi no Danilo Gentili, lá que também que eu vi o cara falando, que se a Terra não fosse redonda, você olhava o horizonte e não via ele assim, né, reto lá. Você é, teria que não, ver então, ele Eu, não, eu fiz a prova, eu botei uma régua e eu vi. é Nossa, E tem cara. outro que dá zoom também. Não, eu dei zoom, peguei uma câmera boa, eu dei um zoom abaixo da curvatura. Eu consigo ver. Aí a galera fala, mano, eles dão zoom em coisa que nem tá abaixo da curvatura, que eles não tem como medir se tá abaixo da curvatura ou não. Eles assumem muita coisa sem ter dado. Você não pega tipo dado científico, com medição científica, com fato. É tudo falado, já percebeu? Ninguém nunca foi no Dani Gentilho, na Netflix, com estudo. Ele leva um dado. Ó, é não, possível. eu fiz um estudo, ó. No papel, ó. Aqui, ó, o quanto de medição que eu fiz, era tantos quilômetros eu medi. A gente fez tal coisa, a gente mediu o índice de refração. Tanto que no, um dos experimentos científicos que eles precisam fazer com fatos e dados, dados lá na Netflix, dá até errado, tanto é, do giroscópio. É. Não, um giroscópio, um equipamento incrível, ele serve pra medir aqui. Então, assim, se realmente é redondo e gira na velocidade que eles falam, o giroscópio tem que dar tal valor. Aí ele vai lá e faz o teste. Aí o que e acontece? Dá o um valor é, ele ele... ali. Não, não. 20 Deve... mil dólares. Deve ter sido porque não está isolado, então eu vou comprar uma câmera, acho que é de chumbo, sei lá que ele compra. E coloca é... o bagulho lá dentro. Aí faz o um teste de novo, dá o mesmo valor. Assim, ele mesmo fez um teste para comprovar que não era, deu errado, e aí. Mas isso não prova nada, Mano. Você acabou de provar que, tipo, Cara, gastou é. 20 mil dólares. É, 20 mil dólares um negócio, é o giroscópio um mais. É o giroscópio mais, é, mais, acho que preciso do mundo e mostrou que realmente roda na. Não, mas isso não prova nada, Cara. Você mesmo que. No, no, ah, aí se tivesse dado no, certo, no... ele ia falar aí, ó, comprovei. Só como deu errado, é. não, isso não prova nada. É. Vocês estavam falando da curvatura no final do, de, de, desse. Documentado da Netflix, ele, ele faz também lá o experimento laser. Provar, com laser, cara. Você vê, o cara, eles ele, ele são até inteligentes para fazer o, o experimento. porque Isso quer dizer, é válido, que as acho que a, no gente Rio. Tem, a gente tem que estar tá sempre questionando, eu gosto disso. Você é, é. que é questionar com Então, ele né? faz o experimento certinho, Sim. porque ele colocou as estacas, então ele usou a lâmina d'água como fosse o, a base dele. Então, todas as estacas estão com a mesma altura, porque ele considerou a lâmina d'água, né? Porque a, ela vai, ela vai é, seguir ele, a curva. Ele, ele mede certinho para ter sempre uma reta mesmo. Aí ele. Né? Ah, coloca um feixe de luz. Aí não chega lá no. Não, outro aí ele fala: não, vou colocar um feixe de luz. Se a Terra é. for redonda. Não, se a Terra for plana, igual eu falei, feixe de luz tem que aparecer é aqui. passar em todos os buracos. É aqui. Só que se a Terra é redonda, tem que aparecer aqui. Aí, tipo, ele liga e nada já apareceu onde a terra é plana. Aí ele fala assim: verifica aqui. Aí quando ele olha em cima lá, tipo, tá bem no lugar que ele falou que era se a terra fosse redonda. Aí ele mesmo faz uma cara de tipo. é, é interessante. É, eu não esperava por isso, eu não esperava por isso. É, é não, muito engraçado. Interessante, né? interessante. Interessante. <risos> Uma curiosidade aqui que eu tava vendo, porque, cara, é, não tem limites, né? Em 2019 aí teve a Flatcom. Flatcom. Né? A Flatcom aqui no Brasil foi a primeira, inclusive, em 2019, né? E, e um outro dado interessante aqui que eu tava vendo, cara, foi feita em 2019 uma pesquisa em 100 cidades brasileiras, né? Sendo que 90% apontou que a população acredita que a Terra é redonda. Só que 7% aí acredita que ela é... Plana mesmo, gente. O pessoal tá aderindo ido por... negócio. Quantos Sete... Sete não, por cento? 7% da pesquisa. 7%? Não, mas 7% das pessoas que eles perguntaram, né? Ah, que eles perguntaram, sim. E rodaram perguntou, em eles não... Perguntou eles pra Fletching. Aqui... Com... Eles não têm um número absoluto. Se bobear, não saber, duvido né? que seja um. Deve ser um número perto, vai? não deve ser um número tão, tão é. longe assim. No Brasil, talvez, 200 milhões, 10%. É o quê? É 20 milhões? Sim. É, deve ser o cara que. Não, então não é um 10%, heranha, não. não. Não é 10%, é. Não. não. Menos ou é menos. Não, 20 sim. milhões é muita gente. Cara, é muita coisa, mas gente. aí eu acho que não chega a milhares de pessoas. Não deve ser mais que isso. No Brasil, um é, milhãozinho? Acho... Talvez chega, vai. Eu acho mas... que é muito é. ainda, hein? Acho não, que é... não sei, tem bastante cara, gente. Cara, eu sei que eu tava assistindo, eu tava assistindo esse documentário aí junto com o Gabriel. Gabriel, quem não sabe é meu filho, tem 10 anos. E uma hora ele pegou e falou assim, nossa, mas esses caras são burros, hein, pai? Criança sem jornada. É, é e é complicado, falar porque, o quê? igual eu falei, ele, é, é legal esse espírito deles de querer criticar, né? comprovar, isso é muito legal. Assim, igual eu falei, não tem um dado, um número mesmo, me traz um é. negócio, como se fosse uma... Não sei se vocês que é terraplanista fez faculdade, não sei se eles aprenderam a fazer TCC, mas como se fosse um TCC. Traz o, o problema, traz a, a solução, traz os dados. Você pode perceber que é tudo falado. Eles trazem aquele modelo deles e fica falando. Tá, mostra uma Sim. conta, mostra um dado que terra, a Terra Redonda tem. Tem dado, tem conta, tudo que é físico comprovado tem conta, tem toda a teoria foi comprovada com fato, com conta, um monte de coisa. Os caras vêm no papo, é isso que eu fico puto só, sabe? Você quer acreditar? Você acredita no que você quiser Quer acreditar, sei lá Que A gente é, é filho de marciano Quer acreditar em Deus Não quer acreditar em nada, quer acreditar em alguma coisa também né? Pode acreditar no que você quiser O problema é você começar a ter a crença Maior do que o fato né? A gente falou um pouco disso tá no primeiro vídeo Ah, não que a gente vai entrar em política Mas Bolsonaro e Lula Virou mais crença do que olhar o dado e o fato né? Como a gente falou, os dois tá fizeram bem. Tanto coisas boas quanto coisas ruins não pode ignorar as coisas boas só por causa disso, né? E aí o Terra Preta muito disso, eles ignoram totalmente vários fatos e pior, coloca outra teoria da conspiração para tentar comprovar a parada, né? Tanto que na série do Netflix tem uma muito engraçada lá, que é a moça lá que namora o Sargent lá, tá falando, né, que teve um cara que ele é, tipo, ou teoria da conspiração dos Estados Unidos, é um loirinho, não vou lembrar o nome dele agora, ele começou a fazer teoria da conspiração contra o Sargent e essa mina. Falando que eles não são terraplanistas e que eles são contratados pelo governo pra fazer você acreditar neles, porque depois eles vão contar alguma mentira. Então o cara é loucão esse cara. Aí, Nossa, essa mina é a teoria fica... da teoria. É, né? aí, essa mina fica puta, é, o cara é louco, ó, ele tá aqui inventando a teoria da conspiração sobre a gente. E ela fala, é, eu fico pensando se às vezes a teoria da terra plana realmente não é uma loucura dessa. Mas não, eu tenho certeza que eu tô certo nesse ponto. Mano, abre o olho é. um pouco. Olha, olha, olha o que você falou. Tem um cara falando um monte de merda de você. E deve ter gente que deve estar acreditando nele. Por que, que ele é um teoria da conspiração e a Terra plana não é? Só porque você acha que você tá certo? Então, assim, até É legal a tá, da Netflix, porque eles abordam o tema de uma forma interessante até. Eles mostram a visão você dos viu caras. o perfil das pessoas também? Quando eles começam a entrevistar lá as pessoas que vão nas conferências e tal... É, os depoimentos são muito pare... são sempre muito parecidos. Ah, eu, eu não me encontrava no mundo. Ah, eu era solitária. Ah, eu sei lá o quê. Ou seja, pessoas que encontraram uma comunidade. Vamos dizer é assim. Tipo, o solteiro. É Se fosse ah. cada um, parece tempo pra pensar assim. Tipo, isso. sabe o que parece, Adriano? aquela época que a gente era nerdão, a gente não conseguia, tipo, tinha uns grupinhos, aí todo mundo que era nerd ficava com o pessoal que jogava RPG, lembra? É tipo, é tipo isso, isso, é o grupo do RPG. Só que esse cara é, não era cara... do grupo do RPG, não era do grupo dos atletas, não era dos grupos de nada, se encaixou no grupo dos terraplanistas. Então agora eu sou tão Ai, beleza. Cara, eu, eu me perdoe aí pra quem acredita nisso e tal, é que eu acho tão surreal, eu, né, eu, eu não consigo, não entra na minha cabeça isso, porque... Eu só falei, aqui? eu nunca nem pesquisei sobre isso, porque eu acho tão absurdo, cara. Não, eu, eu até vi... Sobre os conceitos deles, né, eu fui... E agora dá uma eu, lenda eu, sobre o é eu fui ver há pouco tempo porque cara eu vi no Danilo Gentili lá foi a galera lá né do Terra aí e do Brasil o pessoal que se eu não me engano até que na Flatcom aí são eles aí é que, isso. que organizaram né é. e cara é é meio surreal assim cara é o que o Elcio falou não tem não tem fato parece tem sempre um... que você tá conversando com gente louca e não é porque o assunto é estranho porque eles soam como se fosse gente louca. E não porque... É igual falar com, sei lá, um fanático religioso. Não. Porque o fanático religioso ainda tem embasamento numa coisa chamada Bíblia. Agora, esses caras não têm embasamento nenhum. É como se estivesse conversando com um monte de doido, porque o cara não está embasado. É como se ele começasse a falar um monte de fórmula, sei lá, um matemático estivesse falando com um outro matemático, de um monte de fórmula nada a ver. Não, eu descobri que delta pi ao quadrado vezes 3 é igual a teoria da massa da relatividade. Hã? você tá falando, cara? Você é louco? Parece que tá falando com uns caras doidos. Eu tenho uma teoria Não. da teoria. Fala aí. Eu acho que esses caras querem ganhar uma passagem aí pra Lua. Eu acho. Ou também... Lua. Ah, eu ta... é verdade, eu também acho. <risos> Só o pra ele poder chegar e falar, puta, tava errado. É verdade, é, ela é redonda. Aí, ó, já tá lá no espaço, hein? Lá na SpaceX, né? É, vê se o... como que ele chama? <risos> o Elon Musk. Vale, é, é mais que dá uma passagem para os caras lá. É passagem, e é legal aí. até, Você é uma coisa interessante aí, né? Como eles mudaram o discurso? Antigamente eles falavam que a NASA... Aí alguém quebrou é o mundo. argumento dos caras e falou assim, filhão, tem... os mais bunda hoje em questão de área espacial do mundo é a NASA, tá? Os russos, russa, os chineses. A, a China tá hiper avançada. As é, caras Exato. mudaram. Não, não é a NASA. É a China eles. lançou aí, não foi? Agora pra, pra, pra Marte aí? Um fogo, não foi? Não tem uma expedição da China? Ah, é, mandaram três, mandaram três É, Só, é, é, é, é. engraçado é, que antes eles falavam a NASA. Não, a NASA não quer que você saiba. Aí os caras deram essa quebrada de argumento hum. neles. Não, mas filho, não, mas a NASA se, é uma se... delas. É. É. Acho que a. Não, é. A NASA controla se, se, se todas a teoria, as outras? Isso é a teoria de 276 anos antes de Cristo. O que, que a NASA tem a ver com isso? A NASA é de agora, pô. Cara, e não é só a NASA, tem Rússia, ah, tem aplicação. China, tem Europa. Sim. Gente, é. Vamos lá, não dá. Tô... Os são doidos, não, sabe? Sim. tipo Outra coisa que eu achei interessante deles também é, é referente ao, ao tamanho do Sol, né? Eles falam que o Sol tem 51 quilômetros de diâmetro. Ah, é verdade. É vazio, é. 5 mil quilômetros de altitude. altitude. Quando, é, na verdade, o Sol tem 1,3 milhão de quilômetros de olha diferença. E tá 146 milhões é, de quilômetros de Tipo, se é o Sol que ilumina... Dizer, o Sol é uma lâmpada para isso. O, é, o Sol ilumina a Terra, beleza, beleza, o Sol ilumina a Terra. Agora uma dúvida é... é uma lâmpada que é lâmpada forte é essa que consegue iluminar os planetas fora da redoma? A 5 mil quilômetros só daqui. Exatamente. Ah, eu que tu tá dentro da redoma. E os planetas, então, não são aquilo lá. Os planetas são da redome, e os planetas são, tipo, pequeno príncipe. O planeta tem ele, dá a volta. Uma rosa. Uma rosa. <risos> Uma rosa. Não, cara, a gente tá falando a China, eles mandaram agora lá, a NASA, né? Tinha mandado o, aquele robô, que eu esqueci o nome do, do robô, é... Como é que era? Esqueci o nome. E a China também mandou, né, então a gente acabou de falar, pô, não é só os Estados Unidos, a China mandou um para pra lá e tem as imagens, tanto de Marte como do, do, do, dos outros planetas. Tá todo mundo conspirando não, é uma pra, auto. contra auto a Terra. Shopping. Photoshop. É. Olha que loucura, é. achei aqui, o Datafolha diz que 11 milhões de brasileiros acham que a Terra é plana. Nossa. Era 11 milhões, cara. 11 milhões, cara. Estou tá impressionado, é. meu sério. Eu não, também, está vendo aí. Quantos, quantos brasileiros é. tem? 250 milhões de brasileiros? Tem? É, é 220, mais ou menos. 220? 220? Não. Então, tá bom, é, é 11. Mas é era 0,5%. Ah, mas se é considerar 220, deve ter, sei lá, 40, 50 que são crianças, adolescentes. Não, mas era 0,5%. É baixíssimo. A população adulta... Outra... Ah. É, mas é muito, né? Não, não, desculpa, de 11 período. milhões, perdão 11 milhões é 5%, então, desculpa 11 milhões. É, é, 5% Então, muita coisa. então 5% for 220 Mas se você desconsiderar as crianças Aí já começa a dar até um pouco mais Da, da população adulta Cara, loucura, hein? Não imaginava que isso... Eu acabei de falar agora há pouco, pra mim era coisa de milhares Não chegava nem a um milhão 11 5% milhões. É. Maluquice, a... né?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 A partir do momento que não está ferindo o meu direito, né? Uhum. Acho que é, todos têm o direito, né? Não, não ferindo o outro, não fazendo nada de mal. O cara, cara, o cara quer falar, o cara quer acreditar, o cara quer se reunir, fazer uma conferência. Cara, vai lá, tá fazendo bem, cara. Puxa. Eu não vou. <risos> eu não vou. Deixa não o cara aí, mesmo. cara. Eu acho que e, e todos assim, têm a liberdade eu, é de acreditar o que quer. É crença. É a mesma coisa que você começar agora a questionar um budista. E falar: não, Sim. não vai ter nada de budismo, porque isso não existe. Cara, é a crença dos caras. Os budistas, por exemplo, não fazem mal a ninguém. É, é a mesma coisa com religião, é a mesma coisa com coisa que você já crença. E aí eu gosto do que o falou não tá fazendo mal para ninguém. Qual o problema? Puta, os caras a são cara muito babaca. É são sempre, sempre algum tipo de intolerância, né? Não precisa ter é, essa intolerância. Não precisa, pô, para os caras não ter que divulgar o bagulho, ter que divulgar só no dia. Pô, deve ter sido uns caras muito babaca que foi lá falar merda, entendeu? Eu tenho um pouco de empatia também com os caras. Não precisava, entendeu? Os caras fazer a conferência. É, eu deixa eu isso não acredito ele. na teoria, mas eu tenho total apoio, né? E... Quer fazer a reunião? Deixa fazer. O problema é, é, é conversar. Né, quer programa é. Quer fazer seus testes? Cara, faz. Não tá fazendo mal para ninguém. É, às vezes você vai passar uma vergonha, mas assim vergonha é muito mais da pessoa, né? Você vê o pessoal foi o Danilo Gentili. Eles foram numa boa. É, eu... é, e o Danilo e Gentili foi um super gente também. boa com eles. O cara foi. Teve uma hora lá que o Roger meio que pegou pilha lá e o Danilo já cortou e falou não. É. Não, não trouxemos cara aqui para humilhar ou para zoar, tanto é. que a gente aqui Você também não quer, não quer fazer esse vídeo, aqui, aqui não está querendo humilhar ninguém, a gente está dando muito a nossa visão, isso né? é. É. é bem interessante o que os programas fazem, né por exemplo, o, o, o, prova, provavelmente eles hum. devem dar uma, uma combinada nisso antes, por exemplo, no Tem caso ter, dele né? a gente, ele foi o Roger, que é o cara que vai lá para fazer o embate, e eu lembro quando os caras foram no pânico também. Nossa, Quem fez isso pânico foi o Sami. o Sami Ele, ele pegou, pegou o avião lá, um né? O avião e. Ele fica puto, ele não e respondeu nada. Você não respondeu nada. Né? E, é... e aí, minha aí pergunta. O, o Emílio fica: Não, não, não, mas peraí. Não, aí os caras. Até uma hora que eles falaram assim: Não, mas se a Terra gira, sei lá quantos mil quilômetros é, por hora, é, como é que a gente não sente isso e não sei o quê? Teoria é, da eu, relatividade. Eu assim, Estudem isso aí que vocês vão entender. Cara, não, isso aí tem a ver com... Da, da, da, é, da velocidade relativa. É igual quando você está no é. metrô. É quando você tá andando no metrô. você está no carro, se não tiver aceleração, você está parado. O melhor exemplo é o metrô. É quando você está no metrô, a velocidade é relativa ao observador. Se alguém que está de ah, fora te olha, você é assim, rápido. Você andando. Você tá dentro, Qual é a sua velocidade relativa dentro do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 é, a galera que é um apresentador, mano, tem que entrar na brincadeira na... Não, o, o Emílio e o Daniel Gentili, eles são os apresentadores Eles têm que conduzir, Sim, então eles não podem eles ter partido Eles têm que fazer o bagulho ficar flat Então você começa com um lado, eles puxam pro lado se começa com um lado, ele puxa pro é. outro da, Começa a treta, não, do pânico Você não respondeu a minha pergunta, aí o Emílio, não, o povo é. Pera aí, calma, tal. Ah, Mas o Emílio, ele vai colocando pilha, ele, ele vai colo né, é claro, colocando lenha ali, vai a ele é ali, Ele, tá ele a vai bater e é é, sopra. Ele é... O cara é um gênio, né, cara? cara ele é um gênio. Né? Ele é um gênio. O cara é... Como, Como eles falam, é o Silvio o... Santos do Rádio, né? É o, cara, o cara, o é. o Emílio é, é bom, foda. O cara é bom. Ele faz e tá aí bem. anos, né? Tá anos fazendo o que faz aí. O cara é foda. Ele faz ah, isso só o Pânico na rádio, eu acho que tem o quê? 20, 25 Mas... anos. O Pânico tem muito ah, tempo. Ah, o Pânico mais. acho que é isso. né? O Pânico rádio é Na rádio tem uns 25 anos. aí. É muito tempo, é. é vai voltar você... o Pânico aí, né? Se não voltou. Na TV? Tá é o Pânico na TV? É, vai voltar. Ah, é verdade. Ele comentou é. né, um dia desses. Nossa, achava voltar. o Bico, o Pânico, Pânico na TV, cara. Os caras eram muito retardados. Cara, de terraplanismo caímos no Pânico, hein? Tá bom. Ó. Ah, mas mas desculpem é aí, viu é, mas assim, terraplanistas, é o que a gente falou não, desculpa se a gente ofendeu vocês, a gente não quer ofender ninguém não é o caso, hein mas a gente quer dar a nossa opinião também vocês dão a sua, né, de vocês a gente dá a nossa e Eu... fique claro que a, a gente apoia aí a reunião de vocês Pode apoia a poder verdade de, de expressão tudo, né? isso cara, tem que falar, né cada um, a gente quer tem é a galera que gosta de ir lá pra falar que vai nascer 3 da vida fantasiado aí, gosta pois de é. falar reza pro rei do videogame entendeu? E os André, caras já, já fez cosplay? só cosplay nunca fez cosplay? <risos> é, você já fez cosplay ou não? eu adoro anime eu adoro videogame, eu adoro cultura geek, mas eu cara, que, que cosplay eu poderia fazer? fala aí, qualquer um você Tô sua vendo. imaginação é o, é o Meu, não, mas é, você tem que ser mais ou menos com o teu shape, né cara? tem nada, não tem isso, não. Tem nada, meu. Tem, nada, tem gente que se tem maquia isso? aí, não, tem Não tem isso, não, não, cara. Nada a ver. Oh, mas Mano, você cabelo. pega um cara que nem o, o, o Adriano aí, da altura dele, dá pra fazer tipo um Thanos. Nada. Você não pode Mano... ser anão fazer Thanos agora? Que preconceito é esse? Ia <risos> mini... ficar bonitinho, né? Um a mini, de Thanos, como é que é o nome? Fazer? A mini. Legal. A mini. Manopla do Infinito? É, <risos> manopla <risos> fazer igual, como é que é o nome do Gigante Léo? Eu vou estalhar estender vou meus dedos, vou matar. É, pô, deve é, ser é, é na hora, entendeu? Mas eu, eu, sempre, eu sempre achei meio besta esse negócio, assim, de novo, igual a gente não pra isso. Tá? Não... Cara, eu nunca nem fui, não, não, nem é, como é que é o nome é que, da... da... Claro, ah eu não, cara, eu, não cara, cara eu, não eu, eu vou falar, eu acho da hora... É da eu hora, cosplay... mas eu não eu... fazia, não, eu não comigo. faria, exato, não. é isso que eu, tô falando, eu, eu vi uns cosplay legal. aí de Assassin's Creed, cara, que era o, o cara que é profissional, S lá, cara, profissa Uma galera profissional, e assim, se eles gostam, é. como a gente falou, eu não gosto, eu acho besteira Para mim, eu adoro cultura nerd, eu gosto de lá ver, eu ia antigamente, quando era moleque, eu ia no Anime Friends, adorava Gostava ah, de infante. ver as bandas, gostava de ver as pessoas lá fantasiadas, eu vi o concurso, era engraçado que tinha uns cosplay, uns cosplay, uns cosplay, dava uma risada, mas eu, Elcio, de fantasiado, nunca fui muito fã, não. Quando eu era criança, beleza, tipo, ia pra fantasia, fazia de fantasia de escolinha, depois de mais velho fantasiado, não. E assim, nada contra, eu não curto. Eu gosto de ir nas feiras, eu gosto de ver, é, eu gosto de ver, assisto, tem o um Jedi Kong que eu fui um tempo atrás, tem uns amigos meus aí da Jedi Con, que é é tudo fissurado em Star Wars, tudo brother meu. Eles vão fantasiado tudo, entendeu? É. Eles vão fantasiado ah, mas tudo. É mas eu não curto me fantasiar, não. Igual esse negócio aí de. Igual uma coisa é ter quadro, igual o Adriano mostrou ali. Eu tenho um monte de quadro, eu tenho um bonequinho. Só que assim, é, eu, não, eu não vou chegar aqui e ficar com um sabre de luz, ah, fingindo que eu sou um guerreiro Jedi. Não Pode fazer, Elcio, pega lá vamos, É, vamos, vamos, pega lá, Elcio, pega lá não, Pior que não. não tenho, mas assim, eu não curto muito Porque uma coisa assim, quando você é criança Brincar, é uma coisa Igual eu brinquei, né Adriano? Você vai ver na Disney lá, os caras vão na fila pra fazer o sabre de luz É 80% adulto 20% criança isso mesmo. Porra, isso Eu sei que tudo bem, na época que a gente era mais moleque <risos> Não tinha esse negócio legal Mas compra um sabre de luz Pra você deixar à disposição Põe numa moldura Põe num pedestal, pra enfeite. Não, tem cara de 40 anos que quer comprar essa merda pra ficar fingindo que é Jedi e ficar brigando. Cara, 40... o cara não, Eu sei. <risos> eu tô Normalmente tô falando... o cara é terraplanista <risos> também. Então eu tô falando. Eu não tenho nada contra. Mas não é o meu estilo. Eu adoro essas coisas. E é o que a gente tá falando. Nada contra também. São cara, caras eu amo anos. Star Wars, pelo amor eu de não, Deus. Eu também amo o oh, Adriano, mas você vai se vestir de Jedi pegar uma espada e ficar querendo brincar com seu, seu amigo André aí? Como se vocês fossem dois Jedi? Não, eu, assim, não. E, e nada contra quem faz. É, né? Pegar um cabo de vassoura. Mas é o que eu tô querendo dizer, que assim, Sim. eu já não sou dessa linha, mas é o que eu falei, eu adoro Star Wars, eu adoro cultura nerd, adoro jogar videogame, mas fantasiar, fingir que eu sou Jedi, fingir que eu sou... Puta, eu não, nunca, nunca fui muito fã. Será é que não é cara, mais né? um escape aí da realidade? Será que às vezes é só pra dar uma escapada, assim, do dia a dia, do, do real, para uma, uma coisa Será? é você estar pra... tá numa competição. Gosto tá... que falei, competição de cosplay, você vai lá, brinca. Agora, cara, competição sabre de luz. Cara, tudo bem, mas você tem 40 anos, você quer se inscrever na competição sabre de luz? Será que você não devia estar fazendo outras coisas, não? Né? Tipo, tudo bem, né? Eu tô sendo preconceituoso agora, desculpa aí, galera, mas... Tipo... Tem coisas se tem, tem. Eu sei que tem, tem idade para fazer certas coisas, né, galera? Tipo, às vezes você tá passando um papelão, sei lá. Sei que eu só, estou sendo um pouco preconceituoso aqui, não tenho nada a ver. Acho que contra, você está né? sendo preconceituoso, é. Você tem mas... idade para fazer as coisas, sei lá. Não, é, é, é, sou errado, é. mas o que eu posso dizer? Tudo tem. É. Tem certas coisas que a gente deveria olhar, tem certas idades para fazer. É, tudo bem. Aí, é, é, não estou querendo ser o dono da verdade, tem gente aí, sei lá tentar a sexual, que se veste de cachorro, gosta de se vestir Cada um vai ter a sua forma, acho que igual você falou, né, Adriano? De escape. Mas assim, pra mim, Elcio, eu não. Cur... Eu, eu adoro ver. Se tiver um cara de 40 anos lá, dois caras coletando, tretando com espada, eu vou pegar pipoca, vou assistir e vou dar risada. Cara, eu não acabo minha me fantasiar de Jedi perto do Elcio. Agora, não, eu vou dar risada. Agora eu. Pra mim, não, não, não acho interessante, sabe? Na verdade, o Adriano, ele, ele se fantasia, mas agora ficou com vergonha de falar, né? É, cara, não eu vou tem falar problema se fantasiar. Nossa. Você tá indo numa convenção, você vai se fantasiar. Eu ia pegar minha fantasia do Chewbacca, nem vou mais. Não, acho que assim, não tem problema se fantasiar. Você tá indo <risos> numa convenção, você vai se fantasiar. Agora, o problema é que tem gente que acredita. Acho que é... agora eu vou melhorar um pouco pra não parecer tão preconceituoso. Acho que agora eu vou. o pessoal não bater. Tem gente que acredita que aquilo é real. Então, mas é um escape, cara, eu acho que é isso, é sair mas um pouco da real. Mas será que é um bom escape, Adriano? Eu fico pensando um pouco isso, cara. É, não, eu não tô discutindo se é bom, não. Eu só acho que é uma forma da pessoa, às vezes, sair da real mesmo, entendeu? Porque, às vezes, não se droga, não bebe, não fuma, não mas faz nada, e talvez e essa faz, é a droga do cara, ué. Mas talvez faz tão mal quanto, porque tudo isso é pra você sair da realidade. Óbvio que Sim. drogas, álcool, crianças aí, né, álcool, drogas... Além de tirar você da realidade, ele te ferra fisicamente. É, se vestir de, mal saúde, saúde, né? se veste de Sim, Jedi Se vestir de Jedi faz menos mal pra saúde. Mas será <risos> que é um caminho certo? É isso que eu ia falando. Cara, a gente tá no século 21 2021, tem profissionais psicólogos excelentes. Tem muita gente que acha que acredita que não tem que ir no psicólogo. Se o cara tá usando se vestir de Jedi e achar que ele é um Jedi como válvula de escape, tem alguma coisa errada. Eu não só Jedi. Se você acredita que você é outra coisa como válvula de escape... Será que isso é uma coisa boa pra você? Adriano dá risada pra dar puta. indicando psicólogo. Cara, não tô falando que a pessoa é louca, mas se você finge ser um Jedi. Não, não tá não! Mano, mano, se você finge ser um Jedi. Se você finge ser um Jedi pra ter uma válvula de escape, realmente essa é a válvula, essa é a melhor válvula de escape. Óbvio, não, tá, não é igual drogas, não é igual álcool, você não tá machucando ninguém. Mas sei lá, eu... Você sabe, não, eu vou dar um exemplo mais. agora, não, você quer dar um exemplo sério? Eu vou comparar o cara sabe com quem? O Henrique Cristo. Se você acha que você é Jedi, você pra mim é a mesma coisa que o Henrique Cristo. E talvez agora você entenda que, porra, realmente o que você falou talvez... Cara, o Henrique Cristo ele não é... Ele não é o Jesus reencarnado, galera. Nem ferrando... Ele acredita, <risos> ele faz mal pra alguém, não, talvez é uma oh, válvula cara. de escape do cara e o cara é igual o terraplanista. Ele nem acredita mais que ela é reencarnação de Jesus, mas ele tá ganhando tanta grana com isso, na fazenda dele. Então assim, se você acredita que você é Jedi, eu dou a mesma moral cara, pra você do que eu dou pro Henrique Cristo. aquele cara lá que levou todo mundo lá, tinha um ET Bilu? Não tinha uns cara que ele? Busque, busque o conhecimento. O ET Bilu, mano, não é? Busque e o tinha conhecimento. tinha gente que foi lá morar com ele lá, comprou lá, ele não fez uns, um condomínio lá? Aí as pessoas ah, foi eu, eu Lembro que as pessoas iam visitar a Etebilu. Foi até o Danilo Gentili lá, começou a usar ele e falou assim: É, Danilo, você é muito engraçadinho, né? É, como que é? é dez passos, dez passos. Conheci... Dez passos pra trás, dez passos pra trás. Etebilu, <risos> é, um, tem... fa você fala pra gente aí, por favor, Etebilu, uma frase aí pra vocês. Eu quero que apenas busque o conhecimento. Assim, cosplay, nada... Eu falei, nada contra quem vai nas convenções, se veste, faz cosplay, eu acho legal. Eu não Mas me existe visto. um psicólogo. Não, não, não, não é nem isso. Quem vai e faz cosplay é uma competição. Você tá indo lá homenagear, pô, eu vou, de... eu vou de Jedi e tal. O problema é se você acha que você é um Jedi. Eu sou um Jedi. Ó, ó, ó. Eu comparo você com o Henrique Cristo. Móvel. Mo... Mo... Você não é Jedi Jedi não existe galera desculpa eu adoro Star Wars tá Jedi não existe tá você é, tinha que cobrar ingresso cara? outras então, coisas que não existe aí que eu não vou falar porque pode ter criança assistindo mas é, Jedi não existe tá galera então assim nada contra não, fica tranquilo quando eu posto o nosso vídeo no YouTube eu falo que não é para criança eu também falo mas isso não quer dizer que eu não possa entrar né mas assim eu, eu gosto de é. quem se veste eu acho legal a competição de cosplay eu vou ver competição de cosplay, tem uns cosplay muito foda, tem uns caras que ensina a fazer as é, coisas. É, eu entendi, no mundo. eu tô zoando. Você falou assim, o cara ir lá e fazer brincar é diferente do cara né? Isso, acreditar, uma coisa é brincar. Né? É, vou brincar. É. Agora, outra coisa é o cara. Tem gente que. Gente, não estou brincando, tá? Tem gente que acredita que é Jedi, tem gente que acredita que é do mal, tem gente que, que é um monte de coisa. Igual eu falei, tem o Henrique Cristo acredita que ele é a reencarnação de Cristo. Não, e tem gente que segue ele, tá? Então, tem gente que segue, e né? o terraplanista acredita que a Terra é plana. Então, assim. Tudo tem que tomar um cuidado. Isso na linha do que o Adriano falou. Se você usa isso como válvula de escape, cara, dá uma olhada. Ser terraplanista por ser válvula de escape é muito igual nossas mães brincavam, a gente é um pouco mais velho, né? Ai, mãe, o Zezinho tá fazendo tal coisa. Se o Zezinho pular do prédio, você vai pular também? Assim, se isso não válvula é, de escape, cê... tem que tomar cuidado, entendeu? Você tá falando um negócio aí que eu acho que é, a gente vai passar. Tá passando por transformação esses dois últimos anos aqui, por causa do... Todo esse inferno que a gente vem passando por essa doença aí, né? É, só não vou falar o nome porque depois o youtuber pode bloquear... O YouTube pode Pode falar o nome, aqui. pode bloquear? É, que dependendo doce. do... É, pode é bloquear. Aquela, é aquela, é aquela, aquele vírus da cerveja, sabe, galera? É, isso mesmo. A cerveja que o toreto <risos> lá gosta do Veroz Veroz de Tomar? É... Existe ainda, existe ainda essa é cerveja? Existe ainda? Mesmo depois de dessa boa. graça toda? Eu adoro tomar corona, cara. Gostoso. Tá, entendi. Então, é, eu acho que a gente vai passar por. Eu não sei se a gente é, vai conseguir passar por isso sem uns efeitos, sabe? Porque não, eu acho que vai ter, porteira... já, já foi. Teve, vai é... ter efeitos. É, e eu acho que isso, o Elcio, vai aumentar, sabe? Eu acho que o mundo, essa geração aqui, né, foi transformada e eu acho que a gente vai ter mudanças nesse sentido que você tá falando, sabe? A gente vai ter mais terras planistas, a gente vai ter mais pessoal que acredita ter a força aí de verdade, entendeu? Porque é eu o escape, pelo escape... Eu acho com que certeza. a galera está oh, pirando. Vou falar uma coisa para vocês. Mas o que a gente falou, isso faz mal, né, André? Eu fui na dentista essa semana fazer uma avaliação lá, né, cara? É, ela me falou que tem amigas psicólogas, cara, que o volume... Bom, a sua irmã é psicóloga, né, André? Pergunta para ela, o volume de pessoas que estão buscando... Profissionais, tá né? psicólogos, e, cara, porque estão pirando, não tá aguentando. E é normal, cara. cara. E, assim, sabe não, que tá e pirando? é normal, tá? Pode Eu dizer, não estou rec... falando que está errado, não, tá, não tá, tá certo, errado. É... E sabe por que tá pirando, Adriano? Porque hum. tem muita pessoa que sabe no psicólogo e nunca admitiu e nunca foi. E essas são as primeiras pessoas que começaram a pirar na pandemia. Por quê? Porque aquele negócio também de não querer admitir que precisa de ajuda. Sim. Acho que, assim, psicólogo é para todos. Nem todos precisam, mas é para todos. É muita é. gente precisa um de psicólogo. É um outro tipo de preconceito também, a gente. É não preconceito, ah, não, não, não preciso. psicólogo. Tem uma, tem uma série que, que eu tava assistindo aqui com a minha esposa que chama This Us. Eu não quero dar muito spoiler, mas em certo momento, um dos caras lá, ele sofre de ansiedade, um monte de coisa, e fala: Não, olha, você precisava tá ir no psicólogo. Ele fala: Não, não, eu consigo trabalhar com meus problemas, eu não preciso de psicólogo, não. É preconceito. Cara, você precisa. Ele precisa é. de psicólogo, ele precisava. Psicólogo. É que a gente tem... não para para se olhar, né, Elcio? Exatamente. A gente tem medo, acho tem que é medo medo de... medo de se olhar. Porque psicólogo é isso, ele vai fazer você se olhar, né? E eu acho que é aí que está o problema de tudo, né? O principal do psicólogo, que é o pessoal, é, é... isso muito mais para homem, né? Nós homens temos dificuldade para ah, falar e se expressar. E existe aquela, aquela cura pela fala, né? Então, muitas coisas que você não tem coragem para falar para sua esposa, para sua mãe, para seu não, pai, para seu amigo, você tem coragem de falar para o psicólogo. E é. aí, quando você fala, você faz uma autocura, né? É muito Foi, importante. foi gritante Tanto o número é de que casais que deu problema na pandemia. Em, normalmente, é, artistas, eles fazem muita terapia, eles falam, né? Para lidar com os negócio de fama, com pressão, hoje ainda mais com rede social. E todo mundo hater, aguenta. Exatamente, então eles procuram muito é, coisas. Nos do primeiros país. meses da pandemia, toda gente casada deu problema. Separou, cara. cara não Um assim, monte, é, monte de divórcio, A Gente, que tempo. era casada há um bom tempo já. Divorciou. Por quê? Porque não conhecia a própria pessoa. Sabe, o que a gente brinca? A gente fica mais tempo no trabalho realmente do que com as pessoas hoje em dia. E aí parece sim, que nossa sim. vida. Eu gosto de falar, o que você falou, o que era? O cara tava maquiando a vida? Com a esposa dele parece que ele tinha uma outra vida. Ele, a válvula de escape do cara era fingir que ele era uma família feliz de noite, fingir que ele era um cara trabalhador de dia. E aí, quando juntou a as duas coisas, coisas os caras aumentaram, que... entendeu? É, e isso é falta de, gente que frágil, essa pandemia de trouxe É, você. É uma que tá, muitos casais não se conheciam, e a segunda é que apartamento é bom pra dormir, não pra morar. Sim. Nem me fale, cara. Eu, eu era uma pessoa muito Eu sou uma pessoa muito ativa. Sempre saía eu moro aqui, perto da, da rua Augusta, né? Da caneca da Augusta é. aqui. Cara, eu e a minha esposa, a gente não parava aqui no apartamento. Igual a gente brinca, era para receber amigos para dormir. Então a gente toda hora saía ia pra barzinha, ia pra balada. Isso foi o que mais pegou. E aí muita gente confunde o home office com, a pand... com a... o isolamento. O problema não é o home office. O problema foi que a gente não pode sair. Não isso posso deu... fazer nada. Exato. Isso esse que medo aí gente tá mim. falando de, de, de, de como que é com o nosso psicológico. Cara, esse medo constante que a gente tá vivendo, cara, isso aí é, é, é, é opressor, bicho. Você é, não vai cara, não aguento, eu não quero mais sentir medo. Porque você fica, ah não, não, vou sair por causa do vírus, eu não vou fazer por causa do vírus. Se seu nariz escorre um pouquinho, você já, eu, eu pelo menos... Você já, já começa se caga, a, meu. Fica pirado, então, cara. Eu me cago porque eu a também uso um, pouco, uso um pouco do fato, se eu não sair e tá escorrendo, é gripe. Só que, assim, se você se eu sair e no dia seguinte eu começar a ter, aí eu ia ficar com cagaço. Mas assim, eu raramente é. saio, e, e assim, é o um negócio do exemplo. Se tá certo quem sai, se tá errado quem não sai, né? Não sei. O negócio é dar o um exemplo. Eu saí. Se eu saí 10 vezes no ano nessa pandemia, foi muito. Eu saí para coisas hiper específicas. Tipo, eu preciso ir no, no oftalmo porque eu tava com a pressão alta do olho. É, eu fui ver meus pais que eles estavam isolados. Então, eu só fui ver meu pai e minha mãe. Fui ver meu sogro. Então, assim, é coisas hiper controladas quando precisa. Ai, mas o cara é ah, que a frase trabalhar. é correta. Exatamente, é isso que eu ia falar. a frase correta antes falava assim: fique em casa, fique em casa. Aí mudaram fique a frase casa, que eu acho que é mais correta. Se puder, se puder, fique em casa. casa. Porque assim, gente. Se puder. Gente então, assim, cara, ah, eu preciso comprar, eu preciso comprar uma, uma fronha nova para o meu travesseiro. Cara, você não precisa, né? Você precisa mesmo? Casa, você uma você precisa mesmo? Então, você não precisa. Então, você pode ficar em casa. Agora, cara, eu preciso sair pra trabalhar, porque se eu não for... Vou, se eu não for, eu vou, vou perder meu emprego. Eu comida dentro de casa Isso. e os filhos vão passar fome. E você não, então, você não pode ficar Você não pode criticar o vai cara. se você puder, fica em casa. Eu gosto cara, eu precisei ir no dentista essa semana, que eu tô, vou começar um... Tra... Eu fui cagando, vai mas cagando, assim, porque, assim, é o canal, tem que ir. Se ficar tem em que... casa, é pior, né? Não. Cara, mas eu que... fui assim, é... mas... Cara, que, que eu também tô que nem vocês, não tô saindo, cara, eu tô assim... É, eu cara, eu só saio em última... E assim, saio é. de máscara com uns 10 litros de álcool gel. Eu tive que ir em médico também, em médico é lugar que talvez acumula pessoas, né? Sim. Eu tava com 30 na pressão do olho, pra vocês têm noção, a pressão normal do olho é Caraca, velho, muito alta. É 12, eu tava muito com 30, alta. eu precisei ir. É, tô ligado. Então, de 3 em 3, meses, eu tô tendo que voltar no oftalmo, e eu fosse Você sempre, sentiu? Até uma ah, se sentiu, pessoal? Não, eu perguntei tá, aqui, pro esse meu, é o um problema, a gente eu não sente, né? A, pre, a alta da pressão do olho. É é você assim, perde visão cara, sem saber. Você tá com a pressão hiper alta. Eu falei, cara, mas. Como você pegou, ela? Não peguei. Eu falei assim, faz tempo que eu não vou no oftalmo, não preciso ir. Oxe. eu precisava trocar meu óculos. Aí eu fui Nossa. no oftalmo, ele mediu e falou: oh, filhão, tá aqui só o um negócio pra você comprar o óculos. Você volta aqui mês que vem para fazer exame tal, tal, tal, que sua pressão tá 30. Nossa. Começou. Deixa eu ver como é que tá. Aí ele viu. Eu não tenho nada de glaucoma. Eu tô tipo no limite para começar a ter um problema. Nossa. Ele falou que o glaucoma é a pressão alta com problema no nervo ótico. Então minha pressão é hiper alta. Só que eu não tenho nenhum problema no nervo ótico. Só que com o um tempo, isso pode dar merda. Só que aí ele falou: não, mas pegamos bem, perdeu, cara, ele falou pegamos bem no começo. Ele falou que pegamos bem no começo. Você não tem nenhum problema de nervo. É a pressão. Aí ele me receitou um colírio. Cara, isso é muito louco. E você não tem como controlar, é o Swiss? Não, então, tô controlando com colírio. Aí todo dia eu pingo um colírio, é. agora já minha pressão já tá baixa. E assim, ah, por algum bom. motivo, a minha córnea é muito grossa, então a minha pressão normal é 16. Ah, e não é uma pressão, é. Já, já é alta para alguém normal. E aí ele falou, cara, é. na sua família não tem nem pressão alta. Eu até brinquei, acho que eu fui adotado, porque... Geralmente o problema no olho é genético. <risos> não, eu não sou adotado porque eu sou a cara do meu pai, não tem nem como falar que eu sou adotado. Mas assim, gené é, é genético, ele falou. E aí eu perguntei pra minha mãe, pra minha família, ninguém tem pressão alta. Eu fui o sortudo, tem alguma coisa em mim. Caraca, saiu com defeito. Minha pressão defeito. é alta, saiu com defeito, e assim, mas agora tá controlado. Nossa. Então de seis em seis meses eu tenho que voltar lá agora, pra ficar bem, se tá é tudo certo. Mas assim, pingo uma vez por dia, eu pingo um colírio, minha pressão tá de boa, e assim, não tem sintoma, galera. Tipo... Então, isso que eu ia falar, o pai do meu amigo perdeu a visão e foi assim: ele, ele demora para pra outra, a vista dele. É, embaçou, ele embaçou. Aí ele foi no médico, mas médico falou: não, é pressão do teu, teu olho. Assim, o... explodiu teu o teu olho. Eu, falei, eu falei, não, falou, não sentia não nada. Tem... falou: é assim, você não, assim, não sente. falou: não dá pra cabeça, Não, mudou, não fica embaçado, não. Pô, mas tem visão, a ver com ficar né? muito tempo no computador? Ele falou: não. Não tem a ver com ficar no computador. Então, alguns outros fatores, tem coisa genética envolvida, mas porque Será que eu fico muito tempo com computador? Não, não. É, tem, mas tem alguma coisa a ver com estresse? Ou não? Cara, estresse é a única coisa no mundo que a gente sabe que fode tudo e ao mesmo tempo não sabe por quê. Então, com certeza tem a ver com estresse. Porque só pra vocês verem, ó. Eu, quando eu era mais novo, não tinha pressão alta, eu não tinha bronquite, eu não era gordinho, eu não tinha problema de colesterol. Depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar muito louco, eu desenvolvi bronquite, eu tô com pressão alta, eu comecei a engordar, eu tenho um colesterol lá em cima que não tem nada a ver com a alimentação. Tem a ver com estresse. É stress. o seu você precisa fazer um cosplay. Aí pode ser que melhore. Não, mas já o estresse depois, isso é... De um você anos precisa de um escape. Aqui, né? Agora já melhorou. Eu tinha meu escape. Era álcool. Ó, oh, criança, brincadeira. Ah, O é, colesterol não tem nada a ver com a alimentação. É, Nossa, eu cara, senti um silêncio da morte não, agora. Não, tô brincando. Mas sabe o que tem nada a ver, André? Né? Eu perdi 12 <risos> quilos só de alimentação. E meu colesterol continua a mesma coisa. Cara, eu tô no nos meus planos, eu preciso voltar a malhar, cara. Malhar? Nossa, sim, vixe, cara. Mano. Ah, malhada? Malhar. Eu ia de a bike todo, todo dia clothes. pro serviço, voltava. Put... E é gordo, não adianta nada. É você, o Adriano. É. Você, tá, você, você tá com o peso bem controlado, né? Não, cara, eu tô barrigudinho, cara. Vixe. E nem quase. Tá você, você lembra, né, André? Eu, eu fazia, eu corria 10km todo dia, eu fui maratonista, corri aí 42km, tenho duas maratonas. Tenho 6.6 maratona. Corrida de 10km, cara, eu perdi as contas. Vixe, foram 6 anos, né? Correndo. Maratonista de pancinha, porra. Que merda de maratona? É, agora não. Se me olhar agora, você não acha que eu ando um quarteirão aqui. Tá, ele tá <risos> correndo videogame agora. É, cara, eu tô. Nossa senhora. Meu. Depois dessa pandemia aí, eu desgracei a vida, cara. Nossa senhora. Eu, eu, eu fazia esporte, cara. Eu tava na minha veia. Agora. Eu tava até me preparando pra fazer um teatro, lá né? no meu sonho, né, porque eu já tinha feito a maratona. Mas é um pouco né? a não por causa é. das meninas, não é? Ah, sim, as meninas, meninas. Ah, nasceu, é. o problema foi, nasceu, perdi meu porte de atleta. Ah, parece é parece o show, um cara, que parece fala, um fala. Ó, é, ó é, você soou igual um cara. Não, você soou um aí. cara que falou, tipo assim, ó, que ele não ia pegar Covid por causa que ele tinha porte de atleta. Foi igual. Ah, não, depois que eu tive as filhas... não não, cara, é, depois você tem filho, cara. Eu tô cara. brincando, Adriano, tô doendo. É, é dureza, cara, o negócio consome a sua vida. Cara, consome Quando você marido. tem um tempinho assim que tá dormindo, você quer, você quer dormir, cara. Você não quer sair não, pra correr tá não. não cara. Você, já, você e a Flávia estão na fase mais crítica, que é até os dois anos ali, cara. Essa é, cara. Diz é... aí que os quatro melhoram frente... um pouco, né? Os quatro, é, quatro começam a... Não, falar que no melhor já melhora muito, já. Eu é? vim falar que não melhora nunca. Até hoje a mãe de vocês... Não, não, melhora, com vocês? melhora porque eles vão ficando mais independente e tal. Melhora, assim. oh, well, a mãe mas do Elfê, o... coitada. Desesperada até hoje com o rapaz aí. A Pressão no olho, Nada. todo... É, preocupação nunca acaba. Ô oh, oh, galera, mas, mas... Ah, vamos voltar Eu... para terraplanismo. O que, que mais que a gente poderia falar do terraplanismo? Que a gente falou um pouco já dos conceitos... Mas, mas, quer fazer, vamos... quer fazer o fechamento? Ah, então a é, gente né? podia fazer o fechamento. Mas né? aí o fechamento dele. Bom, pessoal, chegamos aqui no final da trezepada aqui, falamos sobre terraplanismo aí, um assunto polêmico. Acho que cada um aqui deu sua opinião. A gente... Nós não somos dons da verdade, mas a gente quer falar um pouquinho também do que a gente pensa, né? A gente respeita o pessoal que acredita aí no terraplanismo. Muito obrigado. André Elcio, com vocês. Bom, o a está falando, cara, a ideia aqui não é ofender, não é agredir ninguém, mas, como você falou, é uma coisa que a gente realmente não acredita, né? Até porque não tem nenhum embasamento científico, mas é interessante a gente trazer, pelo menos eu, eu pelo menos conhecer um pouquinho, né, sobre o que, que é agora o terraplanismo, quais são os conceitos por trás disso. E, de novo, né, se você é terraplanista e. e, e... Tem aí alguma coisa para provar, quiser trazer aqui para a gente, a gente pode gravar um novo episódio. Vem aqui, manda um e-mail, manda uma mensagem para a gente aí no Instagram ou qualquer outro meio mail das nossas redes sociais. A gente bate um papo junto aqui. Isso aí, galera. E, igual já falamos aí, o André falou, ele não falou, né? A mas a gente também quer poder falar livremente. A gente acredita aí na liberdade de expressão, né? A gente quer poder aqui falar o que a gente achar que a gente pode falar sem ofender. A ideia não é Ah, mas você falou tal coisa, Elcio. Não foi para ofender. É uma forma de pensar, uma forma de conversar. É sempre bom gerar discussões. Né? Se todo mundo pensasse igual, não haveria discussão. Né? Não haveria evolução dos assuntos. Então não fiquem aí milindrados, mimizentos aí com coisas que a gente falou. Gostou? Comenta. Não gostou? Comenta também, igual a gente já conversou. A gente pode trazer alguns de vocês aqui, quem não gostou, até quem gostou, para dar opinião também. Vamos conversar, vamos gerar discussão, vamos trazer informação para a galera aí. Beleza. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.